Cago no beat, na voz, é o um sorriso de boladão hey, oh. Mas é que hoje eu tô bolado, briguei com a fiel e saí do meu quarto o beat já deu papo, hoje é tudo nosso sorriso, tu tá ligado Tô na lade, já dá uns e o drink do lado, já tô embrasado Agora vou brotar no baile, tá tudo favorável, só chego a mais tarde. Fiel e saí do meu quarto A o já deu papo Hoje é tudo nosso sorriso, tu tá ligado? Tô na live, já dando estrago E o drink do lado, já tô embrasado Agora vou brotar no baile, tá tudo favorável Só chego a mais tarde Eu vou pro baile da oh, ah, Na intenção de fuder Te vendendo em baile, já chego